Olá, tudo bem? Eu sou a Dione, eu moro na cidade de Frederico Fale, no estado do Rio Grande do Sul. Trabalho com harmonização energética de ambientes e cristalterapia. Durante a pandemia, como a gente tinha que se ocupar com alguma coisa, que os, os trabalhos uh, pararam, né? eu fui fazendo uns cursos online que apareciam a parte gratuita e me deparei com o curso do professor Roberto de reflexologia uh, achei o professor Roberto assim uma pessoa que, que dá o máximo dele para ensinar aquilo que ele sabe e muito bem ele é uma pessoa que se doa muito e, e me convenceu com, com o que eu aprendi naquela, naqueles dias de curso gratuito, eu me convenci de que eu estaria fazendo um, uma excelente compra se eu comprar, se eu adquirisse o curso dele. E com certeza eu o fiz. Eu estou encantada com a reflexologia, os resultados que ela traz. Para nós, seres humanos, é fantástico. Só quem passa por uma sessão de reflexologia, sabe os benefícios que ela traz. Então, eu quero dizer, professor Roberto, que eu sou muito grata aos seus ensinamentos. E eu sou muito grata por ter aparecido naquela telinha de Facebook, os dias gratuitos que o senhor nos, nos deu. E que, que através daqueles ensinamentos que foram maravilhosos, eu comprei o seu curso e estou muito satisfeita e muito grata. O senhor é uma pessoa de extrema sabedoria, uma pessoa que trabalha com a alma, com amor e o senhor nos ensina a trabalhar dessa forma. Muito obrigada.